Então pessoal, ficou fermentando por quase duas horas. Então qual que é o ponto? Você vai apertar, ele tem que voltar lentamente, tá vendo? Você pode apertar tanto na massa. Eu acho mais fácil apertar em cima da, da calabresa, que aí ele vai voltando bem lentamente, tá vendo? Esse é o ponto.